Oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira, mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui: a nossa camisa Páscoa Encantada.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 Bora lá, meu povo, fazer a nossa camisa Páscoa Encantada. Aqui está as orelhas, tá? Quatro vezes tecido branco, tá? E duas vezes na entretela, tá? Pra ficar durinha, tá? Aqui, eu tô usando tricoline, é, no, é o nosso petilho, né? O nosso filete da frente, duas vezes, tá? O tecido que eu tô usando, como eu disse, é tricoline, tá? Frente, duas vezes, tá? Costa uma vez ok a orelha eu tô usando tricoline e aqui aqui na nossa gola eu tô usando suede tá aqui a gente já bordou, tá esse bordadinho vai para vocês tá bom no pés tá como eu já disse minha máquina lá é brother então os bordados que eu mando é sempre no pés tá não dá pra vocês bordarem em outra máquina que não seja brother, tá? Então, esse aqui, esse molde aqui, você vai cortar duas vezes, tá? Dobrado, tá? E aqui os filetes, tá? Alguns filetes pra gente tá colocando, fazendo o acabamento, tá? Do mesmo tecido da gola, ok? Então, esses são os tecidos que a gente vai usar. Você vai usar também botãozinho rita, tá? Ou velcro, se você preferir, tá? Você vai usar botão de ou velho. Bora lá, então. Vamos começar com as orelhinhas, tá? Aqui, fazer um... Primeiro, eu coloco... O nosso... Então, eu coloco o tecido em cima da nossa cintetela aqui, tá? Ou se você quiser colocar uma manta acrílica aqui, daquelas mais finas, tá? E aqui a gente vai passar uma costura aqui por tudo. assim, a gente vai dobrar aqui, ficou assim, mesma coisa vamos fazer aqui, tá, com a outra. Vamos pegar nossa, nossa gola, babado. tem aqui o um lugar onde você vai colocar a orelha, tá? Faz o pique certinho e vamos colocar as nossas orelhas aqui. Colocada a orelha, vamos pegar o outro. Passar uma costura por tudo, deixar só aqui pra gente virar. Virado. A gente vai passando para esse ponto. Aqui a gente vai passar uma costura de segurança. Ficou assim, reserva. pegar as frentes e o nosso filete. Vamos pregar aqui os nossos filetes. frente, tá? Dobramos o flete aqui. Vamos pegar as nossas costas, pegar os ombros, tá aqui. Pregado os ombros aqui, vamos reforçar essa costura aqui, rebater a costura, tá? Ficar com acabamento melhor. Aí, não precisa ir na overlock. Pegar o nosso filete aqui, dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio, vamos vir abraçando aqui, tá? Tá? Feito aqui, vamos pegar o outro. Eu gostaria de ter feito com um azul mais forte, como tá aqui. Mas acabou, eu não tinha o um azul marinho, aí eu fiz com esse azul mais claro aqui. Mas se fizer com azul da cor, da tonalidade, fica melhor, fica mais bonito, tá? Como o outro que eu mostrei no começo do vídeo. Foi feito com azul royal, um azul mais escuro, combinou mais. Então, use cores que combinam. Tá? Então, aqui agora vamos fazer um pique aqui ombro com ombro aqui. pegar o nosso nossa golinha achar o meio também pique pique vamos colocar um alfinete e aqui a gente vai vir e aqui a gente vai virar o nosso filete abraçando aqui a nossa bolinha, tá? Mesma coisa aqui, tá? Passando, nós vamos pegar assim, ok? Agora vamos passar o nosso filete aqui para dar acabamento na peça. Tá bem aqui. Você pode passar no overlock, né? Uma zigue-zague. E aqui a gente vai vir uma vez pra dentro, outra vez, e aqui vem abraçando a nossa peça aqui, tá? Ok? Assim, aqui. Depois a gente vai dar acabamento aqui na bolinha, tá? Por enquanto é assim. Vamos juntar aqui, tá? O leite aqui da manga. E vamos passar uma costura fechando os lados, tá? Mesma coisa aqui, ó. Leite da manga. Passar uma costura aqui. Fechando os lados. Forçar essa costura aqui, tá? Joga ela aqui. Que dá um acabamento melhor e aqui também, tá? Mesma coisa aqui. Deixa eu Agora, vamos passar um filete de, acabar, de acabamento aqui embaixo, tá? Mesma coisa, dobra uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. Com o filete da frente virado ainda, tá? A gente vai pegar e vai vir abraçando aqui, Tá? Repare que esse filete da frente tá virado aqui em cima e aqui embaixo também. Se você quiser passar viés, né? Desde que o viés seja da mesma cor da gola, você pode tá passando viés aqui também, tá? Que a gente corta o excesso aqui. E agora, a gente vai dar os últimos acabamentos na peça, que é o quê? Agora, aqui, gente, ó. Vamos virar agora o nosso filete aqui, que a gente deixou virado até então, ó. Virar esse aqui também, Ficou assim. Quando a gente vira o filete, ele vira automático aqui e aqui também. Então, a gente vem despontando, tá? e assim. agora eu vou colocar os botõezinhos vou colocar os botõezinhos e já volto para mostrar para vocês como que ficou a peça pronta aqui okay? Vou lá colocar os botãozinhos e já volto para mostrar para vocês como que ficou a peça 100% terminada. Já voltamos. Então, aqui a peça pronta, olha só como ficou. Olha só que linda que ficou essa peça, olha só. Que maravilhosa ficou essa peça. Para os nossos meninos, a nossa camisa Páscoa encantada. Como eu disse, vocês podem usar... Uma cor que combine mais com o tecido principal, né? Olha só. mas Tudo vai da cor que você quer usar. Brinque com as cores, tá, gente? Brinque muito com as cores. Eu sempre digo para vocês, roupa de pet, vocês façam. São brincando bastante com as cores, né? Usando bastante cores, divertidos. Porque... É igual roupas de bebê humano, né? Então, tá aqui a nossa camisa Páscoa Encantada. Tá aqui. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Ah, gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer roupinhas pet. Bora aproveitar aí as datas comemorativas, né? Para estar tá fazendo essas peças maravilhosas. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos, fiquem com Deus. Tchau.